E aí, rapaziada, estamos de volta com mais um episódio de Far Cry. Apesar de tudo que fez, a salvação ainda está ao seu alcance. Não. Peraí, como é Não. que é o negócio? Não parece muito digno. Não cabe a nós julgar. Oh meu Deus, como que é o negócio? Coloque-o nas águas. A purificação será esta noite. Já pegaram assim? Ah. Vale isso? Emboscada no Caverninha? Quem é só deixa! Nós devemos repor nosso pecado! Nós devemos refriar! Foi somente assim! Oh meu Deus! Poderemos nos erguer! A luz de Deus! E cruzar! O seu portão Rua o Eden. Esse aí não. Coishi. Ele não tá limpo. Oh! oh como que é? Pa ah! John? isso, tio. Oh, meu Deus, não, você precisa amá-los. claro, não deixe seus pecados impedirem isso. Traga ele. A tá, tá rolando uma luzinha capulosa em tio. Ô oh, meu Deus. Apesar de tudo o que fez, a salvação ainda está ao seu alcance. Não está aqui por acidente ou acaso. Você está aqui pela graça de Deus. Você recebeu uma dádiva. Agora resta observar se você escolherá aceitá-la ou rejeitá-la. Rapaziada, vamos carregar esses caras aí. Ó, oh. este aqui chegará à expiação. Ou os portões do Ellen se fecharão para você, John Sim, Joseph. Esse cara altamente do mal, e vamos se ligar. Desgraçado psicopata, vagabundo e pilantra. Ah, sim! Você confessará. Todos os seus pecados, não importa o quão insignificantes ou quão pequenos eles sejam. Eu os arrancarei de você. Oh, meu Deus. <risos> Aí veremos se merece a expiação. Rapaziada, o Caverninha está em uma posição de desvantagem. Mas o Caverninha vai pegar esse cara, tio Zé. É, vai ver, vai ver. É! Se a gente só. Se a gente confessar logo, vai ficar tudo bem, né? Não. Só vai piorar. Por quê? Confissão sem dor não é confissão. Vocês vão honrar seus pecados e então vesti-los na pele antes do John arrancá-los de vocês. É lindo. Redenetes de merda. Oh! Ah! Como é que eu encostei, John? Oh, meu Deus do céu, Rapaziada, é a nossa chance, hein? Ó, Capotou o pilantra. Oh! Toma, seu Loki. Como é que é? É Eu... o oh, padre, tio. Fique comigo. Não fiz tudo isso pra te perder agora. Isso. Rapaziada, estamos em boas mãos. Seu padrão, de ó. Oh. A purificação, tio. Já tem, já tem escopeta na mão e tudo. Olha, o cabrinha tá adorando. Primeiramente, é ó, mais muitas escopetas. É escopreta. a verdade. Senhor, Vamos trocar ideia primeiro aqui. Como é que é, é o negócio? O City, mandou oh, mas calma aí, tenho... Mas agora chegamos a um momento hum. importante. Hum. Muitos que rejeitaram o portão do Éden estão na resistência. Eles tiveram que ser flexíveis... Apaziada, é proteger aqui, ó, o local. O Caverninha já tá com a escopeta aqui. Oh, meu Deus, calma aí, hein? Vale isso. Peraí, pera Já tá no tirota? é muito de boa, hein? Ó, ó. Vamos chegar na moral, tio. O Caverninha precisa de cobertura, que tem altos. Peraí, pera peraí, peraí, peraí. Pega, pe, pega a arminha aqui. Eles não viram o Caverninha, tá de boa, ó. Apaziada, o Caverninha não vai de agora... Porque a atravessa é boa pra picar de longe, ó. Ó, ó. É só um bico de longe, tio. Ó. Ó. Pô, mas aí, aí mata tudo rapidão, tio. Ó. Não vira o cavaninho ainda. Tá de bom Vamos bicar. Vamos bicar de boa. Ó. Beleza. Já era. Poder, agora viu, hein. Agora é perna para quem tem, tio. Ó. Pega, tio. Ó, meu Deus. Carrinho da casa Ah! Mas tamo, tamo... bem. Tamo indo bem. Tem altos aqui. Ó. É só zoinho, tio. Beleza. Mas era agora o momento escopretal, hein? Agora de perto! Vamos pegar de volta essa escopretas? Pera, deixa eu esse lock aqui, hein? Ó, oh. já era! Beleza, vamos pegar a escopeta de volta. O quê? Oh, meu Deus, eles estão picando no camarada aqui, hein? Oh, meu Deus! Ajuda ele! Oh! Que maduro! Isso, padre! Oh, meu! Cuidado! Cuidado! Tem mais? Nossa! Aí o cabineiro descarrega o pente, tio! Pente alugado. Vamos se ligar, hein! Ó! Oh, um já era! Beleza! Meu Deus, eu vou trocar a ideia de perto aqui, ó! Rapaziada, fazer a escopeta de volta! Cadê minha escopeta? Aí, pegamos! Fazer, agora a ideia vai começar a ser trocada de forma adequada! Oh! De... Aí, ah, é, ah, De boa! Beleza! Tem mais uma aqui, ó! Oh, meu Deus! Como você cai! Vai pegar eu? Cadê? Oh, tem mais aqui? Ai, ah, Jéssica! Toma sua Jéssica! Já Beleza, rapaziada! Já estamos aqui em cima. Simplesmente para checar o, o perímetro melhor. e muita diversão. Pa parece que tá resolvida a treta, hein? Ó, oh, carrega a escopeta. Sempre tem um tempinho aqui, ó. Oh, rap, rap, clac, clac. Rapaziada, tá rolando um isopor aqui. Será que tem algumas um, coisas gregas aqui? Ô oh, meu Deus, é o gerador, hein, Caverninha? Vamos ficar de boa. <risos> aqui, a gente. Rapaziada, são cagão e salvos, ó, chegamos com quatro integrantes altamente armados. Vamos trocar Link, a ideia aqui, antes de mais nada, plano. ó, ó, ó o plano do padre. que era um mau sinal quando não conseguimos falar contigo? Estou feliz que o senhor me trouxe na direção certa. Temos você de volta, mas ainda há outros que precisam de ajuda. Aceita, está levando filho. o resto dos prisioneiros estrada acima. Estão com Morrow. O tempo é curto. Pegue o que der e vamos ao resgate. Vamos, demorou. Vamos chamar alguns dos nossos também. Vamos com precisar Deus. deles, se queremos que isso dê certo. Chama todo mundo que puder, tio. Chama minha mãe lá, Dante. Chama minha mãe lá. Vamos usar a pistolinha para bicar de longe e a escopeta bica de perto, hein? Vamos relembrar esses assuntos pendentes. Sim. Beleza, Tá rolando um dia. Oh, meu Deus, completa esses slot? hein? Ó. <risos> Pode oh. Vamos trocar ideia de perto aqui. Oh, meu Deus. Ah, beleza. É tudo que ó. tio. Ó, oh. oh, já salvo o carinha aqui. Ó, oh, tem outro carinha. Tem outro carinha pra salvar aqui. O cabrinha altamente liberamos todos. Aquela baguncinha! Eles têm mais. É só chegar, tio. O cabrinha tá com a escopeta aqui altamente preparada, apontada. Ih, e, e. vai dar uma destruizada no seu aí. É o quê? Já pulamos o um garro, é sim. Assim, estamos a caminho Cuidado, Ó, você. ó, tem Loki aqui É Loki ou é Camara? Sangue, é Camara, hein, não é Loki Não é Loki Ixi! O que, o que é bomba? Ah. Papai, tá rolando uns um negócio verde aqui Vamos com. Oh. Ah. Oh. Ah. E aí? Oh, tá valendo esse tipo de coisa? Claro ah, que vale isso Mas é, entra no túnel aqui, pelo amor de Deus hein? Onde é que tá caindo essas bombas gregas? No chão, cara. Oh meu Deus Corre, cabernet! corre Pega a minha bicar de longe, os caras estão tá de longe, ó, oh, ponte, ó, oh. ó. Oh. Vamos pegar esses VAC Ô oh, meu, já estão vendo, hein? Ó, ó, ó, tem um lock aqui. Vapes, aí, oh, hein? Pegou, tio, pegou. Corre, tio. É agora, tio. A escopeta. Ó, oh. beleza? Happy birthday. Aí, dá os aí é. Beleza. Outra aqui. Camara. Oh, meu Deus, cai, vou cair com gosto. Rapaziada, ó. Oh, atrás da pedra a gente carrega. Tranquilo, ó, oh, meu Deus do céu. Ó, oh, já soltamos o um último prisioneiro, a gente. Achei que a minha hora oh, oh, Deus, Deus. quase entrou. Do de Dois as minutos, como o quê? O um sinalizador Mas, é que tem esse negócio? minutos Sobreviva! Oh, quero. meu Deus! Rapaziada, ó, oh, pique de longe. Ó. Oh. Já sobrevi? Zerou? Oh. Vou continuar. Opa! O cara, o cara quer dar um de botando hein? Que pedacinho de pau. Vamos picar o joelho dele para aprender. Aprender a cair certo. Perdão, vamos pegar os dezão dele aqui. Ó, fica ligado por trás, hein? Vai chegar logo por trás também, É verdade. Oh meu Deus, olha lança gramadas aqui, cabernet. Ah, meu Deus, pega tudo, tio. Vem cá, é negócio. Bica. Ó. Olha aí. Não! Sai com ele! Ixi! escopeta logo Toda parte de Onde? Ah de de beisebol! Espera aí! Espera aí! Não tá valendo não! Olha nada granada, tio! Vai cair tio! Três escopetados dentro do seu tente! Olha aí! Beleza? A escopreta faz os caras voar ádio. Fazendo. Vamos carregar teu um aqui vindo na corda, que o cabernet adora esses caras ó. Olha como que eles vem com amor. Tá rolando um patination ali, hein? Ó. Vamos brincar o zangel desse lock aqui. Só para aprender, tio. Aprender a cair de boa. Ai oh, meu Deus, tem uns trucas lá, hein? Volta lá. Que os caras não têm escopeta. O tem. Ó, ó. O quê? Como que é? Oh, meu, pera aí, tio. Dá um, dá um carrinho aí, caverninha. Vai que puder, mano. Ó, tem um lock aqui. Tá só sorro um com bolas. Já cai igual um lock no chão. Tranquilagem Ó, tem, tem uns caras atravessando a ponte que o Caberninha viu, hein Ó, checa o bastãozinho aqui É, beleza. vamos ver se... Aí vou, hein, tio Ó, granada Ele adora granada, velho peraí, peraí, peraí, peraí Não vale isso não, hein Ó, meu Deus, dá carinho, tio Dá carinho, tá tudo escuro Ó, meu Deus, cai no mato, Caberninha Rapaziada, tem bala perdida por toda a parte vamos, vamos dar um apresentar pra ele, ó Apresenta o meu amigo, escopretão Ó, meu Deus, tá de boa, hein, tio Tá de boa Inocente Ó, seu bigodinho, aqui Ó, ó Ô oh, meu, obturação dos dentes! Vamos replenhar, hein? Beleza, ele <tos> oh, Rapaziada. Ô oh, meu Deus, aí não, hein, tio? Ah, ah, não. Rapaziada, já sobrevivemos a essa treta, hein? Vamos parar de gracinha, pela Ó, ó. Ô meu Deus, é clac-clac-clunk, tio. Clunk, clac-clac. Papi no seu olho, ó. bico Bicudinho dele. Só na bundinha, ó. Ó, oh, ó, oh, peraí. Rapaziada, tem mais louco aqui, hein? Ó. Oh. oh, meu Deus do céu. aí é de boa demais, hein, tio? Vamos ficar espertos que esse copreto é muito profissional. Aí, ó, oh, tem outro vírus, Ó, oh, meu Deus. do céu! Tão rotando bolas nesse trouxa? Não. Oh, ele é bom mesmo, hein? Ó. E aí, filhoquinho. E aí, Loki. Se cria vergonha na sua cara. Rapaziada, o cara deu uma camalhota ali. Ó. Oh. Vamos ficar espertos, hein, tio. Pelo amor de Deus, hein? Vamos ficar espertos! Helicóptero! Caverna não cai aí, ô meu Deus do céu Ó, oh, estamos na escuridão, tio Vamos oh, mas tem que entrar lá, caverninha <risos> Esse cara não para de vir não, tio Caverninha tá batendo esse cara infinito, tio Caverninha curte a aventura, ó, quanto mais vem, mais na bica, tio Ó, mais ou menos assim Rapaziada, o helicóptero tava aqui mais ou menos umas 18 horas esperando caverninha Ó, assento VIP Mas o caverninha tava ali trocando 10 caras, tá ligado que troca ideia, ó, ó, ó, ó. Olha ali, tio, ó o presentinho que o caverninha deixa para eles, ó é assim que o gabinete toque ideia com esses bandidos uhum. e graçado, Desgraçado. Paz é fiquei nervoso, hein? Tio? Não curti não. Veja, já estamos de bom no helicóptero, hein? Agora você sabe contra o que lutamos. Eles estão levando as pessoas contra a vontade de a gente. Oh, está procurando Deus. pela sua amiga. Mas Fawcett é só uma parte de uma comunidade inteira que precisa de ajuda. Quando estivermos fortes, vamos libertar todos os prisioneiros. É uma promessa. Paz é tem como quebrar esse não, hein, tio? Quer pressar o Ezinho ali? Ó, oh, bica, acham não. Mesmo que estão nos salvando, Olha nos salvando. Trancados no buraco. Até parece. Aqueles filhos da puta covardes me cercaram. Disseram que eu me salvar Disseram para eu confiar no pai. Quem é esse tal de pai, afinal? O pai tá zoando, eles hein? Eles deviam ter atirado na minha cabeça. Eu oh, fiquei irritado. Deus. Mas agora eu tô irritado pra caralho. Rapaziada, mexeu o cariocão aqui, hein? Cariocão é do mal, tem escopeta e tem um helicóptero. Hein? Vamos seguir? Hein? Vamos respeitar os cariocão aqui, hein? Rapaziada, a purificação já está purificada.